Bom dia! Hoje resolveremos a questão 14, da prova V, da Fuvest 2020. Farei a leitura da questão. Se, em 15 anos, o salário mínimo teve um aumento nominal de 300% e a inflação foi de 100%, é correto afirmar que o aumento real do salário mínimo nesse período foi de alternativa A, 50%, alternativa B, 100%, alternativa C, 150%, Alternativa D, 200%. Alternativa E, 250%. Que informação que nós temos? O aumento do salário mínimo foi de 300% e a inflação é de 100%. Se colocarmos a letra S para representar o salário mínimo no tempo inicial, temos que, após 15 anos, esse valor é 4 vezes S. Como aumenta de 300%, se a gente já tinha 1S, um aumentou 3 vezes, então 3 mais 1 é igual a 4. Agora, a inflação, que representa o poder de compra, no momento inicial, o salário mínimo naquele período, S, tinha o um poder de compra S também. Já após 15 anos, é necessário 2S para ter o mesmo poder de compra, só que o salário mínimo agora é 4S, então o salário mínimo recebido após 15 anos, que é 4S, consegue fazer a compra no dobro da quantidade do anterior, e se ela pode comprar duas vezes o que ela conseguia antes, o aumento não é 200%, mas o aumento é 100%, porque... A gente já conseguia fazer uma compra com um S anteriormente. E agora nós podemos fazer o dobro de compra com o salário de 4S. Então, a resposta é a resposta B. Outra maneira de resolver essa questão é utilizando a fórmula de Fischer, que é expressa a seguir. 1 mais I, onde I é a taxa nominal, dividido por 1 mais a taxa de inflação, menos 1, é igual à taxa de lucro real. Como I, que é a taxa nominal de juros, é 300%, 300 dividido por 100 é 3. No denominador 1 mais a inflação, que é 100%, 100 dividido por 100 é 1. Ficamos com 4 dividido por 2, que é igual a 2, menos 1, que é igual a 1. Só que daí nesse, nessa fórmula a taxa de lucro é a taxa de lucro real, que é 100% e a resposta é a resposta B.